A resolução do CONAMA é um absurdo. Já entramos com o PDL, Projeto de Decreto Legislativo, que visa derrubar os efeitos. Já entramos também, é, Paulo Teixeira e eu, PT, no STF, exatamente com uma ação, é, uma DPF contra essas decisões. E é um absurdo, se mudou, através de uma medida provisória, a composição do CONAMA para reduzir a participação da sociedade civil para fazer essas barbaridades. Eu acho que essa é uma das boiadas do Ministro do Meio Ambiente do atual Governo Federal. Por isso, nós reagimos imediatamente com o PDL e espero que o Supremo Tribunal Federal também decida pelo bom senso, que é proteger nossos manguezais, nossas restingas, as nossas, a nossa orla inteira até para garantir é, o turismo e, portanto, não há nenhuma contradição. Podemos crescer, desenvolver e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Essa é a inteligência moderna. Infelizmente, o atual governo continua se pautando pelo que há de mais retrógrado e mais antigo.